Olá meninos e meninas, hoje receitas da Nizinha, vou ensinar a fazer um bolo mesclado com cenoura e chocolate. Gente, fica uma delícia e super fácil de fazer, mas antes, você já sabe, se inscreva no canal e deixa seu joinha para o YouTube indicar meus vídeos, tá bom? Então vamos lá para a receita. Vamos colocar um ovo, meia xícara de cenoura, e vamos bater vamos acrescentar meia xícara de leite aqui separado a gente vai colocar uma e meia de xícara de farinha de trigo e a mistura do liquidificador Olha, ficou até uns pedacinhos, né, de cenoura, mas não tem problema. Olha que massa bonita. Gente, ficou uma delícia, viu? Aqui é a outra metade, né, da farinha, que é uma e meia xícara. Uma colher de sopa de fermento. E vamos misturar bem. Agora eu vou separar essa massa. Vamos separar. Gente, esse bolo mesclado fica muito gostoso. Aqui eu tenho duas colheres de chocolate 100% cacau. Se não tiver, pode ser achocolatado. Numa forma, olha, untada e enfarinhada, que eu já deixei, a gente vai intercalar essa massa. Eu vou colocando aqui, olha, para vocês verem como que eu fiz. Vamos colocando aqui essa parte primeira aqui de cenoura agora de chocolate aí eu vou colocando no meio tá vendo ó entre uma e outra Fica muito bonita a apresentação desse bolo, precisa de ver, viu? Além do gosto, né? Que fica muito bom. Aí eu venho com uma faca, aí eu vou, vou fazendo esse círculo, olha. Não é para ir até o final, né? É só por cima. Aí eu fico fazendo esse círculo, aí eu vou repetir a mesma coisa. E a massa de novo ó, com cenoura não hum, vejo a hora de comer, viu? Que ficou uma delícia, e agora a de chocolate. E de novo, com uma faca, eu vou dando uma mexida aqui, ó, para misturar um pouquinho, né? Essas duas massas aqui, que vai ficar lindo, viu? Vocês viram agora como é fácil e simples? Então vocês vão levar o forno já pré-aquecido, 180 graus, e deixar lá por 35 a 40 minutos. Depois só tirar, gente, e vou, olha, só se deliciar com esse bolo. Gente, que lindo que ficou, olha, uma obra de arte. <risos> ficou muito lindo. Vamos cortar aqui para ver como ficou, né? Por dentro, ficou fofinho. Olha só que lindo. Gente, ficou muito gostoso, macio. Ficou fácil de fazer? Muito, né, gente? Então vocês fazem, vai ficar maravilhoso esse bolo no cafezinho da tarde com a sua família. E olha, me siga lá no Face, no Instagram, Receitas Mizinha, para vocês verem outras receitas e não deixe de, de, de dar o seu like, que é muito importante pra gente, tá bom? E logo, logo eu tô voltando para trazer muitas delícias. Tchau!